dias atrás estive com um conjunto de empresários dos quais faço parte, ok? Que é um grupo de, de mastermind que faço parte. Eu procuro ativamente estar em mentorias, masterminds, seja na parte de negócios, na parte de investimentos, na parte de finanças, enfim, tudo o que seja para desenvolvimento pessoal, tudo o que seja para eu crescer mais e mais rápido, tanto melhor eu estou lá, ok? E, e acho que deves fazer o mesmo, acho que deves procurar sempre ativamente Pessoas que, um peer group e um mentor que te ajudem a crescer mais naquela área específica que estás uh, a querer desenvolver. E, claro, se aceitar ser o teu mentor do ponto de vista de investimentos, ótimo, uh, tenho o maior gosto em fazer, ok? E, e estava a dizer que nós estávamos ali num conjunto de, de empresários, das mais diversas áreas, estávamos a falar e de repente começamos a falar de investimentos, não é? de investimentos que é sempre a minha paixão e, e de repente as pessoas sabem disso e começam-me a fazer perguntas e eu começo também uh, a aprofundar os temas e de repente houve ali algumas pessoas que têm um pensamento, um mindset, uma, uma mentalidade que realmente é preciso afinar, ok? É preciso nós moldarmos aqui a mentalidade para melhor. E porquê? O que é que aconteceu? Acontece que há ali algumas pessoas que, para elas, investir na bolsa de valores só pode ser a curto prazo. Elas mesmo dizem que está completamente fora de hipótese investir a longo prazo. Ora, se tu és empresário ou empresária, tens uma empresa, lideras uma equipa, lideras um negócio e não consegues pensar a longo prazo, algo está mal, ok? algo, algo aqui não, não está a bater bem e nós temos que diariamente trabalhar o que está entre as nossas orelhas. Enquanto investidores e enquanto empresários também, nós temos que trabalhar ativamente o que está aqui na nossa cabecinha e, e, e para mim espanta-me, espanta-me mesmo que muitos empresários portugueses não consigam assumir esta mentalidade de longo prazo, que estejam somente focados em investimentos a curto prazo e não consigam pensar a 10 anos, que estejam focados apenas num investimento para fazer hoje e levantá lo daqui a 2, 3 anos e não consigam pensar em deter uma empresa no portfólio 10 anos, 20 anos, 30 anos, se for preciso, e, e por isso algo está errado quando nós pensamos assim. E, e por isso, nesta mensagem curta hoje, eu queria-te alertar, principalmente se, se estás aqui no mundo empresarial, se tens a tua própria empresa, tu tens que desenvolver uma mentalidade a longo prazo, quer seja para o teu próprio negócio, espero que já o faças, mas também do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de investimentos para ti tens que assumir esta mentalidade de longo prazo. E até porque se não o fizeres vai estar a cometer erros, vai estar a ir como o resto da manada, vai estar a sair nas piores alturas dos mercados, vai estar a entrar nas piores alturas dos mercados e por isso nós temos que saber eh, analisar as empresas, saber investigar as boas oportunidades e de repente encontrar bons investimentos, uma carteira de... 20 empresas diferentes, 30 empresas, 10 empresas, depende, depende do que tu consigas gerir, ok? Mas é importante que o faças. E, e realmente os empresários têm aqui uma vantagem, é que isto espanta-me ainda mais, porque os empresários têm mesmo uma vantagem enorme face à restante população. Porque se tu geres uma empresa e se geres uma empresa já há uns anos, provavelmente reconheces isto, tu, tu sabes perfeitamente que as receitas são apenas o ponto inicial de um negócio, que depois tens custos com essas próprias receitas, seja a fabricar os produtos, seja a, a produzir os serviços que produz, tens custos de investigação e desenvolvimento de produto, tens custos operacionais pelo meio, com salários, com com o desenvolvimento da de, com a aquisição de novas máquinas, seja o que for, tens depois lucros operacionais, tens lucros líquidos quando já descontas taxas, impostos, amortizações e depreciações do, do teu negócio ou dos ativos do teu negócio, tens um balanço financeiro, sabes o que é dívida, sabes o que são ativos, sabes o que são passivos, sabes a importância de ter dinheiro em caixa, sabes como gerá-lo, como mantê-lo, como multiplicá-lo, sabes o que são fluxos de caixa, muito importante, fluxos de caixa das operações, fluxos de caixa de investimento, fluxos de caixa de financiamento, Sabes qual é o teu CAPEX, ou seja, o, o, as tuas despesas de capital para manter o negócio ativo ou para fazê-lo crescer. sabes tudo isto, ok? Enquanto, enquanto empresário, sabes tudo isto. E espanta-me mesmo que alguns empresários portugueses não consigam olhar para empresas como a Google, como a Microsoft, como o Facebook, Apple, seja o qual for, e não consigam assumir um investimento uh, 20 anos. E, e por isso eu queria -te deixar esta mensagem. Ser diferente, ser diferente e, e, e realmente, se tens uma empresa, promete-me aqui, é, é. escreve aqui no chat, escreve aqui no chat com promessa que, que vais olhar para os teus investimentos a longo prazo, porque tens esta vantagem de que já sabes para o teu próprio negócio como geri-lo, por isso é muito fácil tu encontrares outros negócios que estão cotados em bolsa e que sejam bem geridos. Ok? Era esta é a mensagem que te queria deixar hoje, só te quero deixar uma nota final aqui com uma frase célebre do Warren Buffett que disse uma vez que tornou-se melhor investidor porque é empresário e tornou-se melhor empresário porque é investidor na Bolsa de Valores. Por isso, esta é a mensagem final que te quero deixar aqui. Espero que tenhas este mindset bem alinhado. É muito importante que tenhas sempre este mindset bem alinhado e por isso continua a seguir aqui o canal que vou-te ajudar, vou-te ajudar ao longo da tua jornada a ter sempre o um mindset correto principalmente em alturas dos mercados em que as coisas estejam mais feias e as flutuações sejam mais severas. E eu acho que muitas vezes os empresários portugueses fogem um bocadinho destas flutuações de mercado e não devem fazê-lo. Okay? Por isso subscreve, subscreve aí o canal se ainda não o fizeste e vemos-nos no próximo vídeo. Um forte abraço lucrativo, bons negócios para ti, tchau tchau!